Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Tech Tutos. E hoje eu vou estar ensinando para vocês como se cria etiquetas no Microsoft Word. Bom, esse procedimento que eu vou estar ensinando para vocês funciona tanto no 2007, no 2010 quanto no 2013. Eu estou utilizando nesse vídeo o programa Office 2013 da Microsoft. Abrindo o programa, você vai vir aqui na guia Correspondências. Vai até na primeira coluna Criar e clicar na opção Etiquetas. Vai abrir a opção de Envelopes e Etiquetas. E aqui no espaço em branco correspondente ao endereço, você pode digitar o que quiser. É, geralmente essas etiquetas que são feitas no Microsoft Word é para você dar o seu endereço, o seu nome completo, ou e-mail, número de telefone para qualquer pessoa que você quiser. Mas aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome do canal e o link para quem quiser acessar no YouTube. Bom, aí aqui você vai clicar agora aqui na... no botãozinho de opções. Aqui nas opções você vai ter todo tipo de etiqueta. Eu utilizo essa daqui, 30 por páginas. Clicando em qualquer uma dessas daqui você vai ter informações sobre as etiquetas, com o tipo, altura, largura, o tamanho da página. Essa minha ela é uma página normal de 21,59 cm por 27,94 cm Os fornecedores de etiquetas que eu selecionei aqui foi a Microsoft. Se tiver alguma coisa diferente do meu aí no seu você pode deixar do jeito que está o meu aqui e selecionar a segunda opção, 30 por página, que serão 30 etiquetinhas pequenas por página. Selecionando, você vai dar um OK e depois com o seu texto digitado, aí você pode clicar na opção Novo Documento. Bom, aí a partir daqui ele já validar todo o esquema da, das, da, das etiquetas, só depois você dar uma personalizada. Depois você vai clicar, segurar e arrastar do começo até o fim e você vai clicar aqui na, na aba Layout. Clicando nessa aba você tem todas as opções de layout das suas etiquetas. Na design você, claro, tem as opções de design, você pode mudar o que você quiser. Mas por enquanto vamos aqui para de layout. Layout aqui você tem a opção de largura, você pode aumentar a largura, tá? Vou apertar um CTRL Z e voltar ao normal. E também tem a opção de altura. Aqui eu sempre costumo deixar aqui no meio, essa daqui ela é centralizada, mas você pode estar selecionando qualquer um que você quiser. Okay? Aqui também tem a direção do texto Se você quer o texto de lado Tanto faz Aí a forma que você quer Eu costumo deixar assim que é melhor Aqui no caso Se você quiser adicionar uma borda A, a essas etiquetas para ficar mais fácil na hora de você recortar Você pode vir aqui na página inicial Em bordas de sombreamento Você pode escolher aqui o tipo de borda Ele vai dando a pré-visualização aqui Se você quiser no meio e aqui Pra depois ficar mais visível Na hora de cortar Pra você entregar para qualquer pessoa que você quiser, ok? As opções de design fica aí com você para você escolher, né? Não tem muita diferença, não tem coisa difícil para mexer. Você pode escolher qualquer um desses daqui. Se tiver uma impressora que imprime colorido, você pode até colocar aqui sombreamento, alguma cor, ok? Então é isso, pessoal. Uh, obrigado por assistir mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não, não esqueça de deixar, de deixar o seu like. Aí quaisquer dúvidas que ficaram nesse vídeo você pode pôr nos comentários que eu farei o máximo possível para responder para vocês. E se você gostou do canal, por favor se inscreva. E para ajudar na divulgação, se você quiser que o canal cresça mais e que eu continue passando vídeo, você pode compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Que você também vai estar ajudando outras pessoas que ainda não sabem. Então é isso aí galera. Obrigado por assistir mais uma vez esse vídeo. Espero ver vocês na próxima videoaula. Falou, fui!